Salve, nação de brincantes! Eu vou nem aqui colar, juntamente com as minhas amigas e atletas, Malu e Aninha, nós vamos fazer um jogo adaptado ao futebol. Ele se chama Vassoura Ball. Para isso, nós vamos precisar de cabos de vassoura, as equipes formadas, um golzinho que pode ser cone, que pode ser garrafas, que pode ser chinelos e latinhas... Qualquer objeto que seja. E para substituir a bola, nós vamos usar um pedaço de TNT ou até mesmo de um pano de chão. Então, vamos lá, meninas, vamos, vamos montar o jogo. Coloca aí o um golzinho. Elas estão montando o um golzinho numa determinada limitação da quadra. Coloca o um pedacinho de pano no centro e elas ficam lá na direção do gol. Quando o professor falar, quando o facilitador falar luz, câmera, ação ou falar valendo, o objetivo delas é conduzir arrastando o cabo de vassoura e levar o pedaço de pano, pode começar, meninas, luz, ação. até o outro lado, até fazer o gol. Vamos ver como é que fica essa atividade. Regras, não pode levantar o cabo de vassoura porque não pode machucar o amigo. Então, vai para um lado, vai para o outro, vai empurrando até levar para fazer o gol. Traz para cá, traz para lá, e você pode narrar o jogo, Vai lá vai a bola, lá vai, lá vai, lá vai, vai não é tão fácil quando o um macho está sendo da outra. Vai lá e consegue, conquista, pegar o um pedaço do gol e fazer o golzinho. Liderar. Vai para um lado, vai para o outro, gira para cá, gira para lá. Será que vai olho no lance? E não foi dessa vez o gol. E vamos ver o que vai acontecer aí. Gol! Façam esse jogo e comentem conosco. Um grande beijo, um grande abraço, um aperto de mão. Até o próximo Minuto Aula. Tchau, tchau! tchau.